Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula do nosso curso básico de ROS. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre nós, tópicos e mensagens com o TurtleSIM, que é um nó gráfico, um simulador de um robô do tipo tartaruga. E nós vamos utilizar esse simulador para dar exemplos e falar um pouco sobre os comandos básicos do ROS. Para é, aplicar esses é, comandos, você precisa ter o ROS instalado em qualquer é, Linux Ubuntu, nós né? estamos falando aí do ROS na versão 1, pode ser o Melodic ou o Noetic, e essa aula é baseada nos tutoriais que estão disponíveis aqui na Wiki do ROS, que é os tutoriais Understanding Nodes e Understanding Topics. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é executar o ROS Core né, no terminal, vai aparecer uma tela como essa. No meu caso aqui, eu estou usando o que no Ubuntu 18, mas funciona também tudo isso aqui no Noetic no Ubuntu 20. E daí abrir uma outra aba né, com Ctrl Shift T para você poder dar os comandos que a gente vai ver na aula de hoje. Certo? Então, os primeiros comandos que eu vou mostrar é os de acesso aos nós. Então, o comando é o node e tab-tab está tab aqui para lembrar que se você apertar o tab duas vezes, ele auxilia a autocompletar os comandos do ROS na linha de comando. Então, na hora que você dá a rosnode tab-tab, ele vai mostrar aqui todas as opções do rosnode, que é o cleanup, info, queue, list, machine e ping. Vou falar hoje do rosnode info e rosnode list. Então, esses dois comandos, quando você executa eles pelo é, terminal, eles dão a lista dos nodos do ROS, e informação sobre um determinado nó que apareceu nessa lista. Né? Isso está na wiki do ROS, aqui dentro da área do node. Então, quando você liga o ROS, né, é, o único nó ativo é esse ROSOUT, que é um nó padrão aí de entrada, de saída do ROS. É utilizado para fazer logs. Então, eu que você dá um ROSNode info no no rosout, que aqui com a barra na frente, ele mostra aqui algumas informações, né? por exemplo, em que tópicos esse nó publica, em que tópicos esse nó subscreve e os serviços que estão programados aí nesse nó. Ok? Então esse nó, é, como eu falei, é responsável pelo sistema de logs do ros, é o único nó que existe no início da execução. Como que eu faço então para executar um nó, ou executar, né, run, um novo nó no ROS. Então, para isso, existe o comando ROS Esse comando, ele recebe dois parâmetros, que é o nome do pacote e, dentro desse pacote, o nome do nó. Lembra que eu falei em aulas anteriores que todos os nós estão sempre dentro de algum pacote no ROS. Então, isso aí está mais explicado aqui na área do ROS Bash, da wiki do ROS. Então, o que a gente vai fazer hoje é executar o nó sim esse nó, então, ele é executado com esse comando aqui, ros run, turtle sim, Esse nó, ele chama turtle node e ele está dentro do pacote turtle né? Então, esse nó é um ambiente gráfico, né? uma janela gráfica, que tem aqui no meio uma tartaruga, que vai ser o nosso robô, né? e é uma janela de 500 por 500 pixels. Então, eu vou fazer isso aqui no meu terminal... Para mostrar para vocês o funcionamento. Então está aqui o Melodic, né, o, o Ross executando. executando. É aqui nessa outra terminal eu vou dar então, o Ross Run Turtle Sim. Apertei o Tab para completar. Turtle Sim. Apertei o Tab duas vezes, ele dá duas opções ali. Turtle Sim Node, que é o que a gente quer, e o Turtle Sim aqui. Bem, rodei o Turtle Sim Node e vai aparecer aqui a janelinha do nosso simulador. Vou colocar ela aqui no canto para a gente poder acompanhar depois a execução dos comandos aqui pelo nó Turtle Ok, pessoal? Então, a hora que eu coloco esse nó aqui no ar, né, executando, ele passa a ser aí um nó em execução da rede do ROS, né, do ROS. E ele tem aqui alguns parâmetros, então ele começa a tartaruga na posição 5.54, 5.54 e teta 0 né? x igual a 5.54, y, 5.54 e θ0. Então vamos falar um pouquinho mais sobre é, o que isso quer dizer. Ah, e essa tartaruguinha aqui ela tem o nome de Turtle 1. Né? Então, tornando aqui os slides, o Turtle sem node, então é um nó ROS com interface gráfica que simula um ambiente bidimensional. Né, de 500 por 500 pixels, que vai dar aí na né, conversão 11 por 11 metros, mais ou menos. E tem esse robô tartaruga, que inicia posicionado no centro desse ambiente, 5.54. Ele é direcionado para a direita, que é considerado aí o zero radianos, né? os ângulos é medidos em radianos. E quando você aplica uma rotação, um valor positivo vai fazer ele rodar no sentido anti-horário. Então ele vai rodacionar para a esquerda, quando você colocar uma velocidade rotacional positiva. E o canto inferior direito, canto inferior esquerdo do ambiente é a posição 0,0. E o superior direito, então, é a posição 11,09. 11 e o robô começa no meio desse ambiente. Ok? Então, o TurtleSim simula um robô chamado de é, diferencial que é um robô de duas rodas. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Que é um exemplo de um chassi de robô com essa característica, que a gente usa muito nos nossos laboratórios aqui, né? Então, essas duas rodas têm dois motores e elas têm controle de velocidade independente. Então, esse robô ele consegue ir para frente, para trás, ou, virando em velocidades diferentes as duas rodas, ele consegue fazer rotações aí para né, esquerda, sentido horário, ou direita, sentido horário. Então, falando aqui em um diagrama, então, eu diria que aqui eu tenho o meu robô, aqui é o ambiente, né, coordenadas x e y. Essa posição x y do centro do robô é a posição atual do robô. Aqueles parâmetros ali que aparecem na hora que você inicializa o Turtle. O θ é o ângulo do robô em relação ao ambiente. Então, aqui essa linha retinha pontilhada é o ângulo de zero graus ou zero radianos. E se eu der um valor de θ positivo, ele vai rotacionar no sentido anti-horário, para a esquerda aqui, né. O sistema de coordenadas do robô fica em cima do robô. Ah, então, o x do robô é para frente, sempre do robô, e o y do robô é sempre 90 graus aqui. Mas a velocidade que eu vou aplicar no robô, a velocidade linear, é sempre na direção xR. Então, é sempre para frente. Se eu for negativa, fazer o robô andar para trás. E é, essa velocidade é em metros por segundo. E aqui, esse ômega é a velocidade angular que é sempre no eixo Z, né? que é aqui para cima do robô, né? então ela é em radianos por segundo. Ok? Então aqui temos a estrutura completa do nosso robô, simulado ali pela tartaruga do TurtleCin. Então, o TurtleCin é um nó do ROS, que está em execução contínua, e eu posso listar ele através do comando rosnode list, né? vai aparecer ali do ali ROSOUT, que é o padrão, também o nó TurtleCin. E posso visualizar os tópicos que foram criados a partir desse nó com o rostopic, que é um outro comando aí que a gente vai ver agora. Né? Então, se eu clicar no rostopic, né, digitar rostopic tab tab, ele vai mostrar todas as opções. BW, echo, find, hz, info, list, public, type. E hoje eu vou falar sobre essas que estão em negrito. Então, o comando rostopic list, que nem o rosnode list, né, ele lista todos os tópicos. Então, a execução... É, desse comando vai ser mostrado agora e está aqui o site onde tem as informações mais detalhadas. Então, hora que eu dou o RESTOPIC list, ele vai mostrar os dois tópicos que já existiam, né, default do ROS, e mais esses três que foram criados aqui quando eu executei o nó da tartaruga, turtle é one cmd_vel, turtle color sensor e turtle pose. Se eu quiser ver o tipo de cada nó, eu uso então o comando Topic type. Então, vamos ver qual que é o tipo aqui do Tópico Turtle room, Pose. É um tipo Turtle Sim barra Pose com P maiúsculo. O que quer dizer isso? Né? O que quer dizer esse Turtle Sim Pose? Isso aqui é a mensagem que pode ser trafegada através desse tópico. Né? Então, eu quero saber mais informações. Eu dou o Topic Info nesse tópico e ele vai mostrar mais informações. O tipo do nó e também mais informações como, por exemplo, é... É, as publicações e subscrições desse... É, né, quem está publicando e quem está subscrito a esse tópico. Certo? Então, aqui no caso do Turtle Compose, ele está sendo publicado pelo Sim E não tem ninguém subscrevendo a ele, nesse momento. Então, quando eu quero informações, eu dou o RESTOPIC INFO, né, E eu consigo também... Saber quem está publicando e quem está subscrevendo. Então, aqui no caso, no tópico Turtle 1Pose, está sendo publicado pelo Turtle Sim. E O ros Topic Info Turtle 1 CMDBL diz quem está subscrito nesse tópico, né, que é do tipo geometry_msgs Twist. E aqui a gente vai ver que. Ó, o Turtulsim ele publica no nó pose e ele está subscrito no nó semidevel eu também tenho aqui o color né que é turtle1 color que é do tipo né a mensagem que trafega ali é do tipo Turtulsim color com C maiúsculo e o turtle1 semidevel é do tipo geometry messages twist e como descobrir quais os campos de uma mensagem do ROS, então? Então, para isso, a gente tem os comandos de mensagens, que chamam ROS Message, ROS MSG. Então, o ROS Message tem aí várias opções, né? List, MD5, Package, packages, e Show. Vou falar dessas duas em negrito hoje. Então, o ROS Message List vai mostrar a lista de todas as mensagens que estão é, disponíveis em todos os pacotes do, da minha instalação do ROS, que podem ser muitas, né? E quando você quer detalhes sobre uma mensagem específica, você dá o ROS Message Show e né, o nome do tipo da mensagem. Então, pode ser mais detalhes aqui, pode-se ver mais detalhes sobre isso aqui no Wiki do ROS. Então, aqui eu tenho esses três tópicos, e dando o Message Show, né, nos três tipos de mensagens que trafegam nos três tópicos, eu tenho aqui que o turtle Reimpose é composto de cinco números, cada número é um float de 32 bits, tanto tem o x, o y e o teta, lembra lá? E a velocidade angular e linear que está né, caracterizando aqui a, a situação atual do meu robô. Né, onde ele está, no mundo e que velocidade ele está andando. Aí o Turtle Thing color é uma mensagem que tem três inteiros o é, é unsigned né, inteiros sem sinal, de 8 bits. RGB né, é 0255, são as padrões de cor aqui, que ele tem um sensorzinho de cor embaixo que ele consegue detectar que cor que está o ambiente. E o Geometry Message Twist é uma mensagem de comando de velocidade para o Ross, E ele é composto de dois vetores, um vetor linear, dois vector 3. E esse vetor 3, ele tem um z que são três números float 64 bits. Né? Então ele tem a velocidade linear no eixo x, y, z. E a velocidade angular também, no eixo XYZ. Por que, que tem tudo isso aqui? Porque eu posso comandar qualquer tipo de robô, inclusive o drone, né? Que pode andar para cima e para baixo, pode rotacionar né? em qualquer ângulo. Então é por isso que ele tem todos esses parâmetros aí na mensagem, Geometry Master Twist, que é utilizada aí por todos os robôs do ROS, não só a nossa tartaruguinha, simples. Então o Vector 3 também é um tipo de mensagem, né? E eu posso ver o detalhe dela aqui usando o Show, Geometry Vector 3 você vai ver que é um vetor de três floats de 64 bits. E o GeometryMessageTwist tem dois desses vetores, um chamado linear, que tem os campos aí e outro chamado angular, que também tem os campos XYZ. Ok, pessoal? E como acompanhar o que está sendo publicado num tópico por um nó? Então, juntando tudo isso daí, agora a gente tem o comando RosTopicEcho. Né, que ecoa no terminal tudo que está sendo publicado no determinado tópico. Então, se eu der esse comando aqui, rostopic echo turtle pose, ele vai mostrar né, o que está sendo publicado, que é a posição atual e a velocidade atual do meu robô. Então, deixa eu mostrar isso aqui no terminal para vocês verem. Né? Cadê a minha tartaruguinha? Continua lá parado. Então, abri um novo terminal e vou dar aqui o topic.com barra, turtle 1 tab para completar né? e aqui o pose e daí ele começa a rodar o meu terminal, sabem que ele está publicando um monte de mensagens aqui muitas mensagens por segundo né? da posição atual e velocidade atual do meu robozinho tartaruga ctrl c faz para então como saber quantas dessas mensagens Estão sendo publicadas por segundo não é? Então eu tenho aqui O host topic HZ HZ é de hertz é? Então é a frequência De publicação de mensagens Observe, está acontecendo continuamente Isso enquanto eu estou aqui gravando com vocês é? Então esse comando aqui Ele permite ver quantas mensagens estão sendo publicadas A cada segundo lá no tópico. Aqui se você executar ele vai dar na minha máquina aqui, está dando 62 mensagens por segundo. Né? Então, em um segundo, ele publica 62 vezes a atualização da posição do robôzinho, mesmo ele estando parado. Ok? E agora, como que eu posso publicar uma mensagem num tópico? Então, para fazer a minha tartaruga mexer ali, eu tenho que publicar uma velocidade do tipo é, twist, né? Dentro daquele tópico CMDVL, que o... Turtlesim está subscrito. Certo? Então, eu tenho aqui o comando Rustop de pub, em que ele recebe o nome do tópico onde eu quero publicar, o tipo de mensagem que eu quero publicar, e os valores dos campos dessa mensagem. Ok? Então, usando o tab, tab eu posso complementar isso aqui de uma forma simples, né? mas eu tenho que digitar aqui qual que é o nome do meu tópico. Então, se eu é, for ali no terminal e executar aqui o post topic pub, né? tab-tab, ele vai me mostrar aqui as possibilidades de tópicos. Então, é o turtle -um barra, cmdvel. E aqui eu posso dar o tab, -tab para completar o tipo da mensagem, que é a Geometry Message, e o tab, -tab me leva lá a uma mensagem completa com todos os seus campos. Linear, xyz, eular xyz. Aqui eu publiquei 000 ou a tataruguinha vai continuar parada. Né? Isso aqui ele publica apenas uma vez quando eu dou aqui pelo terminal. Certo? Bem, como é que eu passo a minha tataruga se mexer? Eu posso também editar essa mensagem. Né? Então, eu vou colocar ali a velocidade de 1 metro por segundo no eixo X, né? que é o para frente. Então, a hora que eu fizer isso aqui no meu terminal, é para a minha tartaruguinha começar a mexer. Então, o que eu faço? Volto aqui para o comando anterior, vou com a setinha para trás aqui, né? até ali a velocidade linear no eixo X, e vou colocar aqui uma velocidade linear de 1 metro por segundo. E a hora que eu apertar Enter, a minha tartaruguinha começou a andar. Deu para ver ali? Ó? Andou por 1 segundo, na velocidade de 1 metro por segundo, então ela deve ter andado aí 1 metro. Ok? Aqui, especificamente no TurtleSync, ele executa uma mensagem por um segundo. Né? Então, fiz ele andar, ele automaticamente para, não preciso publicar um zero em seguida para fazer ele parar. Né? Mas é só porque o TurtleSync é uma ferramenta é, educacional, uma né? ferramenta de estudo. No robô real, você publica uma velocidade, ele vai executar aquela velocidade até a hora que você publica outra velocidade. Ok? Então... Vamos aí mais, ver mais alguns comandos que eu posso dar em cima da minha tartaruga. Então, eu posso também, além de publicar a velocidade linear em X, eu posso publicar também uma velocidade angular em Z, fazendo a tartaruga, então, fazer uma rotação. E fazer as duas coisas simultaneamente aqui, né? Então, andar para frente e fazer uma rotação é, no eixo Z. Né? Então, eu vou fazer isso aqui, vou ver minha tartaruguinha fazer uma rotação simultânea com a navegação. Então, clico para cima, edito aqui, vou colocar 1,57, que é pi sobre 2, né? Então é uma rotação angular aí de 90 graus. Tá vendo lá a tartaruguinha? Opa, vou executar. Ctrl C, executar de novo, vai fazer lá mais 90 graus, tá vendo? Ctrl C, executar de novo, posso fazer uma volta completa ali com a tartaruguinha. No meu simulador. Eu posso dar só comandos de velocidade linear e eu posso também dar só comandos de velocidade é, angular. Então vou baixar vou achar a velocidade aqui do x para zero, fazer o Dr. virar 90 graus em cima do próprio eixo. Ok? E se eu colocar uma velocidade angular negativa, ele vai virar 90 graus no sentido horário. Vamos lá? Ok, pessoal? Só que ele faz isso apenas uma vez ali no tortaucinho, né? E se eu quiser fazer com que a tataruga fique executando continuamente uma determinada velocidade? Então eu tenho aí uma opção de é, colocar é, várias vezes por segundo, uma ou mais vezes por segundo repetidamente, que é a opção "-r", do host pub pub. Né? Então aqui eu coloquei 10 vezes por segundo, né? mas poderia colocar uma vez por segundo também, ia dar na mesma. Então, deixa eu colocar aqui de volta o terminal e colocar essa opção menos R ali. Então, deixa eu voltar aqui a minha velocidade de 1 metro por segundo e colocar a opção menos R aqui no nosso Cube. menos R, 10. Opa, coloquei para negativo. Você está vendo lá a tartaruguinha? Estou dando voltas. Uma velocidade de 1 metro por segundo e velocidade angular de menos π sobre 2. Então, a cada 4 segundos ela dá uma volta completa. tem então, a hora que eu mandar parar aqui, daí ela vai ficar mais um segundo e vai parar. Certo, pessoal? Então, esse foi o conteúdo do nosso vídeo da aula de hoje. Nos próximos vídeos a gente vai continuar avançando. Né? Então, o próximo vídeo é a revisão desses comandos e mais algumas novidades. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.